É, eu queria começar, porque a mesa fala de afronte, de um certo deboche, né, de como a gente questiona a ordem colocada assim. E a partir do campo do cinema, é... falar da experiência, pelo menos a experiência na receita que eu venci aqui de mulheres no cinema pernambucano. E aí, assim, não tem como não fazer referência à fala de Wilma agora de manhã, que realmente Muito forte. É, talvez eu, eu acho que antes de fazer uma recapitulação histórica de que tipo do que é que de onde estamos digamos assim um pouco e o meu aqui pode talvez me ajudar né não eu faço só é, mas antes de tudo fala tá para o meu falo para todos as pessoas assim que é esse, esse lugar do cinema do cinema enquanto artilista quando a gente faz esse cinema quando a gente faz esse cinema é justamente questionando o que é esse cinema, né? Eu acho que quando a gente começa a fazer cinema, e as pessoas negras e periféricas, que tá tendo um movimento muito grande no Brasil sobre isso, sobre cinema negro, sobre cinema feminista. Tipo, essa ideia de cinema branco feito por um já está sendo bem desconstruída graças a pessoas como que, tipo, não deixa de deixar de fazer porque não tem um equipamento, o que seja. Tá? A gente tem questionado o que é cinema. É muito profundo assim, o nosso trabalho, sabe? O enfrentamento que a gente está fazendo e enquanto feministas, mulheres, enfim, racistas, anticapitalistas também. Porque dentro do cinema, o... Bom, acho que é essa ideia de cinema, que a gente fala, que é muito estudante, é uma ideia industrial de cinema. Que é bom, o governo, inclusive, gosta de investir porque gera muito trabalho, gera muito emprego. É... Mas essa, essa organização hierárquica de fazer cinema de, de supervalorizar apenas a direção das pessoas que estão na direção, essa coisa do autor, da arte, a gente tem quebrado muito esses de... paradigmas é... começar falando assim, que eu acho que a nossa atuação é justamente questionar o que é cinema. E daí a gente não vai se excluir e vai dizer ah, não vou fazer com classe social. A gente vai fazer sim, a gente está tomando para a gente esse cinema depois não ficar olhando no cinema com é uma coisa muito distante, entendeu? cinema... A nossa militância dentro do cinema é dizer que o cinema está aqui agora. Está aqui com o que a gente tiver disposta A materialidade, a estrutura que a gente tiver para fazer cinema, a gente vai fazer cinema igual, velho, não vai ser menos cinema. Eu acho que isso é muito importante. A gente entender que o cinema está um passo, está do lado do gente, Não é uma coisa distante, não. Né? Começa a dar isso, e aí, assim. E eu gostaria de fazer essa recapitulação histórica do, da militância Deu então, uma olhada do cinema, que foi um pouco que eu fui convocada a falar, aqui hoje, né? É, eu acho que um ponto, um marco histórico que eu posso começar é da primeira feminista, né? Eu acho que alguém até falou aqui, 2015 começou um boom, acho que foi. Né? Agora, alguém de manhã agora comentou, assim, desse marco, né? Que a gente meio que convencionou de chamar de primeira feminista. Em 2015 foi tudo, que começou a bombar na internet, muito feminino, muita pesquisa de babá. Eu, até então, não tinha proximidade com o feminino, realmente. Acho que eu comecei a vislumbrar algumas coisas naquele momento, daquele boom. E talvez, você, não sei, vocês não tenham a dimensão do impacto de como entrou. essa primavera feminista adentrou no campo do cinema. Foi muito forte, assim. É, e aí, a nível Brasil, é, as mulheres começaram a... O debate entrou muito forte com essa questão da representação e representatividade, né? Tanto de quem está fazendo cinema, quem está por trás das câmeras, como é que são as formações das equipes, quanto a representação, né? o que é que está em tela, como se dá essa relação de poder em quem filma e quem está sendo filmado, a, a objetificação foi falada também, né? essa questão da mulher em cena, dos corpos das pessoas negras, dos corpos das pessoas trans, dos corpos das pessoas LGBTQI+, enfim, de forma geral. É, então, essa primavera feminista, ela entrou com muita força no campo do cinema, as mulheres começaram a se organizar, é, em coletivos, o que é muito positivo, que aí começou a existir alguma rede, é, né, um interlaçamento assim, de, de mulheres que pensantilmente que começar a formar coletivos. E aí aqui eu queria fazer menção a dois, que né? foi inclusive quando eu conheci a algo assim. Porque em 2015, eu vou só fazer um apanhado breve, é que em 2015 rolou um um conflito, um questionamento nas redes sociais do cinema né e Essa bolha né? absurda, mas rolou... Um... Alguns cinco realizadoras que tinham seus filmes, que não circulavam nos festivais locais. Elas queriam dar visibilidade os seus filmes e se organizaram. Foram sagazes e vamos fazer a nossa própria mostra. A gente não precisa ficar esperando gênias. Aí chegaram lá e fizeram. Aí colocaram o nome da mostra, foi cinema de mulher. E aí, um homem... Colocou no, no Facebook, que porra, é cinema de mulher, apenas. E a partir daí, já era um... incendiou, assim. Foi maravilhoso nesse não, sentido, não, né? porque não, Porque, claro, catalisou, assim, todas as dias E aí, as mulheres... E aí, uma coisa que é muito massa, é que, eu acho que por isso que eu preciso citar, para uma velha feminista, essa, essa mistura, porque foi quando pessoas de movimento feminista, que não são exatamente a galerinha a audiovisual, Começaram a se misturar. Até então não existia essa, essa conexão, essas coisas. Tu estava naquela reunião, né? Estava. É, tô ligado. Né? Exatamente. Exatamente. E aí foi essa justa, essa conexão vindo do um vindo de um momento do enfrentamento, foi o espiritual, sugerindo que tu quebrou os vidraces. E foi o. Pro... Eu não vou dizer que foi o primeiro coletivo, porque eu não sei o que veio de antes. A gente tem um déficit de acúmulo de memória. Eu não vou dizer isso, né? Pode ter sido companheiras de gerações passadas tenham feito e a gente, infelizmente, não saiba. Mas nesse momento histórico que a gente vive, que foi 2015, aquilo rolou o Quebrando Vidraças. E o Quebrando Vidraças apenas peitou, digamos assim, o partir a casa do cinema pernambucano, entendeu? Que era o Vidraças para destruir o machismo no audiovisual pernambucano. Fez um encontro, aí Daidantas veio é, debater. Juliana Lima, a organizadora negra daqui também, fez um debate massa. Enfim, e ele foi um princípio que eu acho que gerou, sabe, a bola propulsora que vai. Aí começou a surgir várias E eu acho que até o próprio MAP, que surge um pouco depois, que é o dos dois movimentos que eu queria citar, né? Que é o quebrando de graças, que eu acho que teve uma duração de um ano, mais ou menos. E depois, o surgimento, que é que ficou uma coisa mais sólida, assim, que foi o MAP, que dura até hoje, que surge em 2016 e tá aí até hoje, assim, rendendo muito. É, o MAP é o Mulher e o é o Pernambuco. O Wilma tu integra, né, o MAP? Justo. É... Então, assim, e aí, onde é que eu entro nesse processo? Assim, eu tava, tanto no Quebrando quanto no MAP, no início tal, e tal, e, e dentro dessa rede, que então eu acho que é muito importante situar, surge o FICAR, que é o Festival Internacional de Cinema de Realizadoras que é o que eu também estou aqui representando e venho falar um pouco dessa experiência, né? Que a gente, justamente identificando esse ideia de espaço para exibir os filmes dirigidos por mulheres, a gente faz um festival feminista que também só exibe filmes dirigidos por mulheres. A gente precisou abrir esse espaço para a gente começar a dialogar entre a gente. É... Eu acho que o tempo corre muito rápido, eu queria só fazer um... Fiquei é tanta coisa para falar, que o Lima trouxe tanta coisa de, de política, que a, tu trouxe essa questão do, do, das políticas públicas. Senão, é, de fato, é uma arte muito cara e precisa de incentivo, e a gente sabe que, falando né, sobre democratização dos meios de produção, falando sobre é, o acesso, sobre o papel do Estado nisso no fomento da cultura. É, a gente teve um estrangulamento do audiovisual brasileiro, no governo Bolsonaro, a fez questão de estrangular mesmo, assim. Mas é, localmente a gente teve alguns avanços, é interessante perceber, principalmente na pauta do audiovisual, que a gente consegue ter um edital que tem. Não é uma cota, é um outro termo agora que eu vou esquecer. É, é, é um peso a mais para mulheres, pessoas negras, indígenas, e ainda não tem para a comunidade LGBT, que é a mais. Mas a gente tem esses marcadores, marcadores sociais, eu acho que é esse termo que a gente usa. E aí, começou a, localmente, em Pernambuco, começou a mudar também um pouco a cara dessas produções, quem acessava o um recurso para fazer. Então, a gente já começou a ver uma mudança também. E é massa que o fincado de 2016 para o último fincado que foi ano passado, a gente já consegue, com as políticas públicas, que a gente também lutou por, por elas, não foi dado, a gente lutou por tudo que a gente conseguiu é, ver uma diversidade de filme muito maior. Teu, teu, o bem virar-fé é de tal de que ano? É de todo de 2017 a 2020. Mas fala um pouco sobre a questão da representação e representatividade. A gente começa 2016 falando com isso de forma muito categórica e buscando represent... Não vou nem falar de representatividade, porque eu acho que essa pata nunca vai miar. Assim, porque é sempre uma disputa muito grande do recurso, do dinheiro e dos espaços. Tem sempre que estar... Tá se colocando e tensionando isso, mas eu vou focar na representação que é justamente o que eu estou falando aqui né, de um arte que se faz por imagens, digamos assim, a né, imagem de produção de imagem mesmo, né, tipo a imagem da poesia, porque a, imagem também, a poesia também gera é imagem. Mas eu estou falando de uma imagem própria do cinema, assim, uma representação própria do cinema. E, eu, e aí me tocou muito, vou lá com a Verônica, assim, me tocou muito quando ela falou que a gente não cabe. Porque uma coisa, às vezes, é... e outra coisa também deve... é... Patricia Hill Collins tem um conceito chamado imagens de controle. Patricia Hill Collins é uma feminista negra e né? Ela, ela traz essa. É muito bom essa. Eu acho que em várias falas que foram colocadas hoje de manhã, ela é muito disso, assim. Imagens de controle são as representações estereotipadas que fixam as pessoas, reduzem elas a uma coisa, é um estereótipo. Uma coisa que, assim, sabe? Tipo, como se fosse possível você filmar. Por exemplo, eu estou filmando a Gabriela. E é como se fosse possível eu dar conta de Gabriela em uma imagem. Impossível. É a sua complexidade, a sua subjetividade. Você não é só uma categorização, você é várias coisas. Uma complexidade e uma subjetividade infinita. Isso é uma, é uma coisa que está na imagem, entende? Assim, é, não vai dar conta, nunca vai dar conta. E a gente precisa abraçar e segurar isso firme porque, por algum momento, a gente pode cair na cilada da representação, como se a representação pudesse ser precisamente aquela pessoa, ou se ela fosse ser perfeita. Ou se a gente conseguisse, uma, por exemplo, as feministas fossem poder reivindicar a representação perfeita da mulher. Não é possível, porque aí, sim a gente fixaria, sabe? E a gente, de alguma forma, estaria criando uma nova fixidez, que seria um pouco uma imagem de controle. O que é que nos interessa mais? Ser muito mais subversivos e, tipo, transbordar a imagem e aí, acho que foi massa a fala do Verônica nesse sentido. Que é os nossos corpos, a liberdade, eu, digo, eu entendo que, quando ela falou isso, foi muito mais no sentido de transbordar a imagem, sabe aquele quadro ali? A gente nunca vai caber naquilo, porque a gente vai estar sempre transbordando aquele quadro. E é sempre criar as imagens das mulheres e das pessoas não normativas, e de toda a nossa política da imagem através do transbordamento da imagem, sabe? A gente nunca lembra se deixar encaixar ou enclausurar em qualquer imagem, se a gente precisa transbordar. Eu acho que nisso consiste uma subversão em uma coisa muito própria do feminismo, que é a, é a desnaturalização da ordem. E é desnaturalizando a ordem do cinema, é desnaturalizando a ordem do mundo ocidental moderno, é desnaturalizando a política enfadada, assim, essa democracia liberal que... Já vê quem. Enfim. É, aí eu acho que é um pouco o que eu queria compartilhar, assim, que é... São duas que... é porque tá muito junto, sabe? Porque quando a gente fala sobre essa imagem, a representação... Pode estar meio alustrado, talvez, não sei... É uma viagem, talvez... É. Mas... É, tem a ver com... Questionar o que é cinema, também. Quando tu fala que... É, o, por questões técnicas, tu foi impedida de fazer teus filmes, sabe? A, a, a raiva que dá logo, que dá é muito grande. E porque, assim... No cinema, alguns filmes que não uma determinada forma não são cinemas e não se curam, oh, minha gente. E quem é que faz cinemas? É porque são as pessoas negras, as pessoas mais entendeu? Tem uma coisa muito política na exclusão do que é cinema, do que não é cinema. É óbvio. Tá lá. Tá esfregando a cara da gente. E os machos brancos, tá, assim, que estão falando de forma resumida, estão fingindo que não é com eles. Mas... É, e aí a gente... Não é só... Dizer assim, ah, não, então a estética já não mais nos interessa. Não, a gente está questionando os paradigmas que fundamentam a gente para estética. Eu não sei se me fiz entender assim, uhum. mas tipo assim, se... concluindo assim, é... Aí você desestabiliza a ordem, questionar a ordem do que diz o que é belo, do que é feio. Não, na verdade, não existe o belo, isso é um absurdo, né? O bom gosto é um absurdo que existe esse tipo de fala. É muito absurdo, entendeu? Então, a gente tem que questionar o que são é, esses assim, padrões estéticos que é onde a gente se insere e faz a subversão da gente, que eu é, acho que é felinista, porque questiona a naturalização a... da ordem como está, entendeu? E desse cinema como está. Não nos interessa em cinema. A gente tá fa... E a gente está questionando constantemente o que é cinema. Acho que a gente enriquece o cinema quando a gente faz isso. Show!